Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN APRESENTA yeah. Yeah. Yeah. <risos> Não é mais um, é nosso primeiro PEN APRESENTA Hoje estou aqui com os nossos novos jogadores do Academy Vamos nos conhecer e vamos apresentar-nos para vocês Porque vocês pediram bastante isso no último ano como eu ainda não conheço vocês, a gente vai se conhecer também nesse PEN Respon nesse Pen Apresenta. Isso vai ser difícil falar PEN Apresenta. Vamos começar pela top lane, portanto. SkyBart, conte-nos mais sobre você. Ah, muito prazer. Meu nome é Matheus, eu sou SkyBart, sou novo com top lane da PEN, eu sou de Natal Rio Grande do Norte, sou do Nordeste. É, jogo no competitivo faz um tempo já e tô agora jogando, desde 2015, mais ou menos assim, tô agora pela PEN, PEN Academy. Então, muito Há prazer. quantos anos você joga LOL, LOL? Eu comecei a jogar, era no do ensino fundamental, foi no um ensino médio Foi em 2011 2011 pra 2012, no finalzinho assim No início da season 2, eu comecei a jogar Ah, pegou os melhores metas então você sente mais saudade de quando você começou a jogar? Ah, não tem como A, a coisa que mais eu sinto saudade é Aquele sentimento quando você tava no colégio Aí você voltava para Pra casa e ia jogar com seus amigos, sabe? Muito bem, Black Oi. De onde você é, quantos anos você tem, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL? Eu tenho um questionário? Meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, eu sou de Alvorada, no Rio Grande do Sul, é uma cidade do, do ladinho de Porto Alegre, tipo, da, sei lá, 10 km assim, no máximo, e eu jogo LOL profissionalmente desde 2018, quando eu ganhei o Gelatiute, entrei na pra NTZ na época, e jogo LoL desde 2012, no finalzinho de 2012 eu comecei a jogar LoL, desde, hum. desde os meus 12 anos. O que, que você mais começou a gostar de competitivo, assim? O que, que mudou pra você quando você começou a ver isso como, como um trabalho? Cara, muda muito o, compro, o comprometimento e o que eu preciso ter com o game pra, pra ser um jogador, tipo, bom, eu preciso passar muitas horas do meu dia, tipo, treinando coisa que, às vezes, eu jogava só, só por diversão, só pra subir, tipo, quando eu tinha vontade. Mas eu preciso me dedicar, então eu eu passo muito tempo vendo vídeo, vendo vídeo de outras pessoas até quando eu não tô jogando, sabe? É mais sobre essa dedicação mesmo e sobre o sentimento de competir. Eu gosto muito. Nossa, eu tô amando vocês. Vamos cancelar o Pen Responde, vai ter só o Pen apresenta. <risos> agora Mas aí vai vir Pen Responde, a gente só vai apresentar uma vez, né? Não faz sentido manter o PEN Apresenta. Mas enfim, Juliera, nosso AD Carry, nosso. É, nosso AD Care. Qual a sua idade? De onde você vem? Quanto tempo joga LOL competitivamente? E há quanto tempo joga LOL, LOL? Bom, é, Eu sou o Júlio Henrique, tenho 20 anos. Sou de Goiânia, a terra do Piqui é, Comecei a jogar LoL competitivamente faz um ano e meio Joguei um pouquinho, comecei acho que em 2019, acho que foi o segundo split de 2019 Joguei um split pela Rensga, uh, depois disso Tive algumas experiências No, no, no G3 e agora eu tô voltando aqui pra Pen Academy. Pra você o que que mudou? Eu achei que o Black fosse o mais recente, mas então você tá mais, Menos tempo no competitivo. Qual foi a maior Diferença que você sentiu, uma vez que você Virou profissional? Ah, eu acho que A principal diferença do, do jogo tipo, profissional pro, pro jogo amador é a questão da disciplina, porque querendo ou não, quando você passa do nível amador pro profissional você tem, tipo, que seguir uma rotina de treino, de horários, que tipo é, vão te ajudar a desenvolver o seu jogo, tanto a parte fora de jogo, como a uma dentro de jogo em si. E essa disciplina ela requer, tipo, quase o dia inteiro. Você, você conhece bem, cara. É, vê VOD, as próprias screens. Depois, até quando você não tá fazendo nada, você tá vendo um pouco do jogo. Você vê vídeo sobre o jogo. Praticamente você vive o jogo, uhum. né? Pra você melhorar. mas mais é isso. É, o pessoal acha que é, virou pro player, tem uma. Óbvio que tem uma glamorização por trás, né? No fim do dia, quem não quer ganhar pra jogar LOL. É, é maravilhoso. Mas <risos> tem esse fator que vocês dois comentaram que é a dedicação. É uma responsabilidade maior, é uma pressão maior Sim. quando você tem torcida, um... Na PEN a gente tem, obviamente, a melhor torcida do mundo Sem querer puxar uma sardinha pro nosso lado como Dilma, Mas já puxou <risos> uma sardinha pro nosso lado A gente tem a melhor torcida do mundo Então a gente não quer nunca decepcionar vocês A gente se cobra muito E isso, claro, vem com grandes responsabilidades Disciplina E o que você falou de passar o dia inteiro treinando Às vezes até a noite também, né? Termina o treino e você continua treinando sim. <risos> sim, sim Você praticamente, tipo, só come, dorme treina Come, dorme treina É praticamente isso, quase É, é. é. Não, não, o, o player em si é As pessoas têm meio que uma... uma visão diferente de como realmente é. Você tipo, tá só jogando, você vive pra treinar. A gente tá treinando quando você acorda, quando, tipo, na hora do treino e depois também, pra você melhorar. Pro Delta, nosso lindo suporte. Vamos lá. Nome. De onde veio, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL sem ser competitivamente É, então, me apresentar, eu sou o Fábio, também conhecido como Pro Delta? tenho 20 anos Eu jogo LOL, antes eu comecei a jogar quando era tipo no NA, só que eu não tinha computador Então eu jogava quando eu ia na casa de algum amigo, e ia numa lan house Então comecei a jogar mesmo lá pela Season 2, Season 3 E eu entrei no competitivo no final de 2019, quando eu joguei Superliga pela Kabum Aí depois eu tive uma passagem pela Fura e agora eu cheguei na PEN Muito bem. E pra você, qual foi a maior mudança depois de começar a jogar competitivamente? Uh, acredito que é como você tem que levar o jogo. O quão a sério você tem que levar se você quer realmente ganhar. E como você tem que lidar com as coisas. Tanto com pressão, você pode usar ela ao seu favor ou deixar ela te atrapalhar. Seu maior tempo livre, você vai assistir uma live você coloca uma live de lol. Você já tá querendo ou não, pegando algum conhecimento, alguma coisa diferente. Então, o seu dia a dia fica muito diferente. Fica uma coisa muito mais, vamos dizer assim, try hard. Eu acho que uma coisa que vocês começam a ter é, vocês começam a olhar o lol de outras formas né? Vocês começam a... Tudo que vocês estão observando não é mais uma jogadinha bonitinha ou uma coisa aleatória que aconteceu. Tudo tem um propósito, né? Tudo sim. tem um motivo por trás Sim, de... sim. Mas então, ah, sabe é. nos conte há <risos> quanto tempo você joga LOL. Nossa, mudei a ordem. Seu nome, de onde vem, há quanto tempo joga LOL competitivamente e há quanto tempo joga LOL joga LOL? Certo. Meu nome é Matheus, mais conhecido como Sarkis. É... A minha posição é um pouquinho diferente, né? Eu vou entrar numa posição nova agora. Eu vou ser estratégico Coach da Pen Academy. É... Vocês geralmente vão me conhecer pelos sarcos da The Carry eu joguei o último split agora pelos Santos eu jogo LoL desde metade de 2012, então a época que era no NA ainda e joguei competitivo de LoL como a The Carry durante seis anos mais ou menos, e pra mim a parte que eu mais gostei de tipo, jogar a parte competitiva de player foi é, o gerenciamento de pessoas de tipo, quantas pessoas diferentes eu já trabalhei, é, como era lidar com cada uma e pra mim a amizade que você constrói com o seu time e como isso influencia dentro de uma partida gigante e é uma parada que sempre me deixou ou triste ou muito feliz dependendo do time que eu tava, então pra mim era o que eu mais gostava da parte competitiva era, era essa, esse convívio e passar pra dentro de jogo os, os cinco numa página, os cinco fora de página, isso aí pra mim era o mais legal. Vendo, a Lecler é tão estressante que ele aposentou e virou coach. <risos> A The Care sofre. Sofre. verdade, <risos> <Bem net>, pô. <risos> Bom, eu vou fazer uma pergunta que vai ficar com cara de berchan, mas não é um merchan, eu vou fazer a pergunta. E a gente vai começar pelo top. Qual que é a parte mais legal de estar tá jogando na Pen agora? A parte mais legal não sei, porque é difícil escolher, sabe? Tem diversas. Ó. <risos> oh. é, é, é, sério. Tipo, eu vou comparar com o time do NA, mas não é pra comparar, tipo, ah, sabe? É só, por exemplo, da TSM, sabe? Eu sempre vi a, a Pen como se fosse... Até semi do, do Brasil, será é que faz sentido? Uhum. Tipo, maior time assim, maior torcida, que os caras têm realmente a paixão. Não sei, eu sempre olhei a PEN assim, tipo, nossa, é assim, meu sonho tá nesse time, sabe? Black. Cara, acho que a maior parte é a parte da torcida, por estar num time tão grande, tipo, é sempre muito, muito gratificante ter, ter essa oportunidade. Eu sinto que a pressão é muito grande também, mas a pressão pra mim ela é um privilégio. Eu sempre lidei muito bem com isso e é muito legal ver muita gente te apoiando e muita gente te cobrando ao mesmo tempo e, e vocês te cobrando também, e seus teammates te cobrando, sei lá. Eu, eu gosto muito dessa parte, da, da parte da competitividade, que tá, tem sempre alguém querendo te ajudar, sabe? Olha só, que eu gostei da... É quase nome de vídeo, a pressão é um privilégio <risos> Maravilhoso <risos> Juliana, o que você acha? Ah, acho que sem sombra de dúvidas O, o principal diferencial da PEN é, é a torcida Porque antes de antes de jogador da, da PEN Academy Eu também sou torcedor da PEN Sempre vesti a camisa do time porque, tipo a PEN sempre foi o time do meu coração E é tipo um sonho poder representar eles hoje E dá muito orgulho ainda pra torcida da PEN Pro Delta Primeiramente gostaria de falar que eu fiquei triste de ser um dos últimos Que vai parecer que eu só tô repetindo o que o pessoal falou é, ah, esse é o problema do que responde. Desde desculpa, o começo. nas próximas deixa bem se claro inverter. que a minha resposta já era torcida. Que é uma torcida, vamos dizer assim, diferenciada, muito boa. E eu concordo muito com o que o Black falou, que ao mesmo tempo que eles te apoiam, eles te cobram. E se você usar bem essa pressão que eles te colocam, você só vai melhorar. Porque você vai se cobrar mais ainda e com esse nível de jogo, vai só subir. Sarkis? É. Hum. Então, diferentemente da, do pessoal, é, eu acho que sim, né? A torcida da PEN é incrível, a maior que tem no Brasil. Só que, ao meu ver, o potencial da PEN é de você fazer um trabalho e ele ser meio que marcado na história para sempre, por conta do tamanho do nosso time, do tamanho da nossa torcida. Então, para mim, a parte mais legal de estar tá entrando na PEN, ainda mais essa transição que eu tô fazendo, que é passando para uma outra função, passando para coach, é eu poder escrever minha história... Já na página 1, um, num time gigante no Brasil Então isso pra mim é gratificante E uma parte que eu vou com certeza levar aí pro resto da vida Tá representando a PEN E se tudo der certo, fazer um ótimo trabalho E virar a cara da PEN aí futuramente Posso falar, eu tô me sentindo um tiozão aqui Que eu tô emocionado ouvindo as respostas de vocês É que é muito legal isso, esse, esse fator <risos> Perdoe se sou errado Mas esse <risos> fator vendo a próxima geração né? Nossa... Feliz. É, uma coisa que eu sempre senti no nosso cenário É que o nosso cenário parece Que fica um pouco estagnado Com sempre os mesmos nomes Tá lá jogando há 5, 6 anos, não conseguiu nada E parece que tá jogando Eu nem sei se essa expressão se usa, mas jogando as coxas assim isso. Exato E eu acho que às vezes falta isso Que eu senti de vocês aqui as Pessoas falam que falta essa fome, essa garra de vencer De alguém que tá começando Não necessariamente começando agora Mas que não tá há tanto tempo no cenário não Que teve não teve oportunidade, oportunidade. tá começando no comentário. Exato. Claro, é verdade, tem a diferença de, de dedicação e de como um, realmente um novato vê como alguém mais experiente, tipo, entrando no competitivo, ele normalmente vai querer, é aquilo que a pessoa quer, então ela vai dar tudo de si. Uma coisa pra falar, eu sinto que tem muitos jogadores que, que nem você comentou, que estão há vários anos, porque antes da, da franquia entrar, tinha o um rebaixamento, então vários times preferiam manter um jogador que sabe que vai fazer o media, vai fazer tipo dele, do que colocar um jogador que é uma interrogação ainda, porque como não tinha Academy nem nada, eles não tinham onde esses jogadores se provarem. Aí eles preferem o jogador que vão fazer o deles do que um que talvez a um pouco de longo prazo seja um dos melhores. Então, essa eu acho que é a minha visão. E com o Academy, que o SkyBart falou, isso muda muito, porque lá os jogadores vão poder se provar e depois os times vão poder só subir eles ou então contratar eles pro lá direto. Concorda, Black? Pô. Oh demais, demais, concordo muito. <risos> eu acho que vocês estão certos, tem, tem todos esses pontos, são muito importantes, a, a, a, o que o acabou falou, acho que só de ter um caminho claro do que, que a pessoa precisa pra se tornar um pro player agora, o cara acha que já joga solo kill mais motivado, e de repente vai buscar atrás de fazer uma, uma, uma live, eu, eu, eu acho que o Diamago é um exemplo bom disso, né, um cara que jogava solo kill muito bem, que começou a se destacar, ficou grande antes mesmo de virar pro player, né, Sim. e agora tá aí seguindo, eu acho que você, você tem uma coisa Pra enxergar como você precisa fazer pra chegar lá É muito melhor do que ficar só em aberto o CBLOL O CBLOL, de fato, também, o Proteto, tocou num ponto muito bom Tem esse, teve, Tinha esse problema do rebaixamento Que eu acho que limitava as pessoas tomarem risco E é uma coisa que eu acho que interfere também Até mesmo no meta, o pessoal fica sempre muito frustrado com o CBLOL Porque, ah, nossa, mas só ficam copiando as outras regiões Só jogam com os mesmos champions <risos> Mas é porque a MD1, ela é muito chata nesse aspecto, né? Você não quer tentar uma coisa nova numa MD1 Não sei se o Sarkis vai concordar comigo Porque se você perder a MD1, não... tá perdeu, né? Tá com não, certeza, às, concordo, vezes até, às vezes demais, até o, o, o sistema de MD2 Ele era muito chato por isso também MD2, não, que eram dois jogos Porque você perdia o primeiro jogo Porque você estava tentando uma coisa nova Agora você só pode empatar Não sei quão longe a gente está De ter o um sistema de MD3, um mas... Pra dois, né? Pra empatar esse aí um a um ali da md Exato Mas isso então, além de matar um pouco Essa oportunidade de talentos novos Mata até um pouco a criatividade no draft, eu acho né? O pessoal não... Né? Vocês já tiveram muita oportunidade De jogar MD5 Mas quando vocês tiveram oportunidade De jogar umas MD5 no palco Com gente assistir. Nossa senhora, é muito legal. MD5 tem um fator estratégico tão divertido Sim. por trás. Eu joguei, mano. Só a sensação de jogar, você termina o jogo você já tá pensando no próximo, o que, que pode mudar de ban, de pique, o que o cara fez. É uma coisa muito divertida. É, não sei que palavra usar, mas é muito diferente. Não foi bem uma, MD, uma MD5 que eu joguei, foi na final do Gillette Uchi, que a vibração que você sente do chão vindo é, é, é muito da hora. Tipo, é diferente de qualquer coisa que eu já senti na minha vida e tipo, é isso que me motiva também a, a continuar jogando, véio, pra ser sincero, tipo, eu quero, eu quero sentir aquilo de novo, poder quando passar essa pandemia obviamente, todo mundo estiver vacinado, poder sentir aquela sensação de novo é uma, é uma das coisas que me motiva muito. Juliano, o que você acha? Ah, tá quieto aí? O que, que, que acontece? <risos> Pô, eu acho que com essa adição do, do Academy, a principal coisa que ele dá pros jogadores é a questão do tempo. O tempo pra você conseguir moldar um jogador do zero, pra você conseguir fazer um treinamento adequado pro jogador o jogador entrar bem para competição, você conseguir é, passar as informações necessárias o jogador conseguir desempenhar. A principal questão também do de trabalhar o nervosismo, que querendo ou não, os jogadores novos tipo passam por isso. Principalmente a questão da estreia, que você fica nervoso para caramba, a mão soa, é complicado, mas... A principal edição eu acho que é o tempo mesmo. Com o rebaixamento, a maioria das organizações não tinha esse tempo pra moldar os jogadores. Eles precisavam de jogadores já pronto pra, tipo, entrar na competição e terem resultados. Pessoal, por mim a gente passava a manhã inteira aqui conversando, <risos> mas o Vem, apresenta. Tem que acabar. Ah. ah. <risos> Seguiram um o roteiro. Que orgulho. cara Tá no contrato. Tá no contrato, né? Tá no contrato. Tá no contrato. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo pra vocês. Podem ter certeza que todo mundo aqui da PEN vai estar tá acompanhando vocês nesse próximo split. Bom, eu vou, vou abrir esse espaço. Normalmente eu não faço isso no PEN Responde, mas eu vou abrir esse espaço aqui porque eu acho que faz sentido. É uma mensagem que vocês queiram deixar aí pro pessoal. Vamos começar pelo top agora. não o Sky Bar, vai ficar bravo. Comigo? <risos> <risos> Gostaria de dizer que eu tô muito grato por ter essa oportunidade da PEN, vou dar o meu melhor. Espero mostrar o melhor jogo e fazer com que... Dá o meu melhor também nos, nos treinos e fazer que ao longo do tempo é, o time consiga melhorar, tanto quanto eu queira que ele melhore. Like então, uh, eu já vi muitas lines que da PEN, acho que todas, todas as lines que já passaram pela PEN eu, eu vi, eu vi umas que foram campeões, algumas que não, mas eu vou dar o meu melhor pra, pra line que eu tiver, pra qualquer line que eu tiver ser, ser campeã e eu quero fazer isso pela PEN. É, primeiramente quero agradecer pela oportunidade também de estar jogando pela PEN, é, agradecer também a torcida, vai ser muito, vai ser muito de muita ajuda. Ajuda pra gente nesse, nesse CBLO Academy. E quero dizer também que, se tudo der certo, a gente vai trazer os resultados pra vocês. A gente vai, vai buscar esse, esse título pra PEN. É uma coisa que acho que todos nós jogadores e o elenco estão buscando muito, muito, muito. Dá pra ver pela dedicação de todo mundo. E a gente vai dar o nosso 200%, né? Nem 100%, é 200%. Com certeza. Pra Delta. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e deixar bem claro para a torcida que pode confiar em mim que eu não, não vou decepcionar. É, eu queria, primeiramente, é, pedir o voto de confiança da torcida da PEN. É, a gente começou... Os trabalhos já, né? Aquele ditado famoso. E eu vejo realmente muita dedicação e muita força de vontade do, do pessoal da Academy desse split que eu comecei a trabalhar com eles. É, e pra mim o mais importante é ter a sede de ganhar e foi o que eu senti já no primeiro dia trabalhando com eles. Então, eu espero colher bons frutos aí do nosso primeiro split e que a gente saia campeão pra trazer o que, trazer o que a torcida da PEN sempre merece, que é o caneco, o campeão pra gente. Um abraço. Sairemos! Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho e nos contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem mais, se vocês querem saber mais sobre a Academy, sobre a Pen Academy, nos conte aí nos comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo. Seja lá qual forê!